Paixão. Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada. Ela indo até o chão e a galera animada. Já avistei de longe ela rebolando o bundão. Ô oh, sai daí, menina, deixa de provocação. Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada. Ela aí até o chão e a galera animada. Já avistei de longe ela rebolando o bundão. Ô oh, sai daí, menina, deixa de provocação. zero a guerra Carlinhos Paixão Na pisadinha Eu cheguei no piseiro Encontrei minha namorada Ela indo até o chão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 Quebra, vai, chão Carlinhos Paixão Na pisadinha